Olá galera, beleza? É, a pedido da, do pessoal do, do grupo do Facebook do Blender Game Engine é, eu vou ensinar aqui como fazer a parte da, da câmera em terceira pessoa que pediram para mostrar depois que eu mostrei a demo desse joguinho aqui é, eu quero mostrar para vocês aqui a funcionalidade da câmera que é, ela tem, como você pode perceber, ela tem a suavização é bem leve a sua visação, mas ainda assim é perceptível. Ele, ela mira para cima e a animação do personagem acompanha. Mira para baixo, a animação do personagem acompanha. E ela colide com obstáculos. Ela, por exemplo, aqui na árvore, ela vai para frente em vez de atravessar a árvore, como normalmente deveria acontecer, né? Ou não deveria. Aqui no Blender eu tenho aqui um projeto vazio. Agora nós precisamos, agora nós precisamos ajustar a, os objetos da cena. Aqui nós já temos uma câmera. Vou renomear para Player Camera. Vamos adicionar um, uma Suzanne aqui. Ops. Move. e renomear a é Suzane para player Co colis... ok só uma coisa é, a é, num setup de personagens temos o objeto de colisão que nesse caso nós vamos usar um objeto com malha sim mas normalmente o objeto de colisão é invisível e possui a malha em outro objeto no caso um objeto de malha específico é, aqui vamos colocar a, a física de personagem collision bounds capsule okay. Vamos adicionar aqui um plano, colocar mais para baixo o plano, aumento o tamanho e renomear para ground, chão mesmo. Né? Bom, vamos ajustar a câmera para o ângulo certo aqui, já. Ctrl 1. Shift F assim lá, E Q Acho que aqui tá bom Ótimo Ângulo de câmera do personagem Agora Esse é o setup básico Eu Vou esconder aqui o ground Mas ainda dá pra ver aqui tá? Quando dá play no jogo Agora nós precisamos Dos objetos da lógica do jogo Que vão servir para lógica é, vamos adicionar aqui um... então a lógica é basicamente feita através de empties o primeiro empty vai ser o eixo da câmera mostrar nome modo x-ray esse vai se chamar câmera axis isso é, eixo da câmera ele vai controlar a rotação da câmera vertical, a rotação para cima, para baixo, para cima, para baixo. Vamos adicionar outro empty. Ele vai se chamar. Vou mandar ele para cá. Vai se chamar câmera smooth. Nome: X-Ray Esse carinha aqui. Foi o um motivo pelo qual eu quebrei tanto a cabeça para descobrir como fazer a câmera ter suavização de movimento e mesmo assim ela funcionar bem. Se colocar a suavização de movimento na câmera, é, o código para a colisão dela com obstáculos não funciona direito. Vou adicionar outro Empty. empty vai se chamar câmera focus é a ah, smooth como eu falei ele serve para sua visualização de câmera aqui é oh, o relation extras slow parent valor de 15, tá bom assim ele vai ativar aqui quando você quando ele tiver um parent um pai o câmera focus, ele serve para a câmera se aproximar dele. É o ponto em que a câmera vai se aproximar quando houver colisão. Por exemplo, aqui temos o um personagem. Deixa eu ver, move a câmera para cá. A câmera ela vai se aproximar dele assim quando colidir com obstáculos atrás dela. Depois ela retorna para a posição inicial. Entende? Essa é a necessidade do camera focus. Agora vamos adicionar o último empty. Primeiro a gente seleciona a câmera, Shift S, Cursor, ao selecionado, aí o cursor foi para a câmera. Shift A, Plane Access. Esse vai se chamar... Camera Root. Isso é a origem da câmera é a posição inicial da câmera. Ela precisa estar na mesma posição da câmera. A câmera vai se mover, só que o camera root continua na sua posição inicial. E a câmera quando precisar voltar para a posição inicial, ela volta para a posição do camera root. Agora Agora vamos estabelecer a relação de parents entre os objetos. Bom, a relação de parentesco entre os objetos é essencial como um setup de personagem em si mas... vamos lá o objeto... vamos usar o Outliner aqui para ver a relação dos objetos aqui temos o player, objeto Player Collision ele vai ser a raiz ou seja, o objeto pai de todos os outros objetos é, estabelecendo um parentesco Primeiramente, Player Collision é, Camera Axis Vai ser Vamos setar parent, parent o Player Collision dele Seleciono Camera Axis Depois Player Collision Ctrl P Set Parent to Object okay. Agora o Camera Axis se move junto com o Player Collision Agora vamos setar o Câmera Focus e camera Smooth para camera Câmera AXIS. Lembra que ele está como objeto ativo, então os dois objetos aqui, Câmera Focus e camera Smooth, serão filhos dele agora. Ctrl P, objeto. Ok, os dois agora são filhos de Câmera Agora, camera Axis. Agora... Câmera Root e... Câmera Root e Player Camera... É, eles precisam ser filhos de Camera Smooth ter a suavização de movimento. SetPart, Ok. Agora vendo como ficou a relação de parentesco entre eles ou assim, player collision na raiz, camera axis filho de player collision, camera focus e camera smooth de camera axis, camera root e player camera filhos de camera smooth. Na prática já está meio que funcionando. Camera smooth, vamos ativar aqui o slope parent, agora ele tem um parent. Ativando. Podemos ver já que tem uma suavização da câmera. Vamos adicionar aqui a lógica do jogo. Bom, com o objeto Player Collision é, selecionado, ativar aqui as camadas, vou ativar todas as camadas e deixar visualizando só uma camada aqui, a primeira. Vou adicionar um sensor mouse, movement, isso aí, isso é, ele capta o movimento do mouse e adicionar um atuador mouse também, mouse look, modo look e usar o eixo x, local, sensibilidade 1. Aqui eu vou renomear esse atuador para mouse X. Bom, com essa lógica, já temos o personagem se virando para um lado e para o um outro. Você pode perceber que tem a suavização de câmera. Né? Aqui no Camera Axis vamos adicionar um o mesmo atuador só que agora vai ser eixo Y sensibilidade de um menos 60 máximo 60 aqui é limitar o até para limitar a visualização do personagem para cima e para baixo, né? É, seleciona junto o, o Player Collision e liga o mesmo controlador aqui vamos renomear para Mouse Y aqui. agora nós podemos olhar para cima e para baixo você não vai perceber aí mas o mouse está invertido aqui eu estou mirando para cima e ele mira para baixo. Eu miro para baixo e ele olha para cima. Então aqui você inverte a sensibilidade. Aqui está. Sensibilidade 1, um, coloca menos 1. Um. Agora então, assim. Mira para cima, mira para baixo. Ok. Agora, porém, uma coisa aqui... Você deve ter percebido, a câmera está atravessando o chão. Ela chega aqui, está no chão, atravessou ele. Estou olhando embaixo do personagem. Como evitar isso? Agora nós precisamos de um script de Python. E bom, a, o script de Python aqui ele vai, a gente poder rodar ele direto na câmera mas vamos rodar ele aqui no Player Collision mesmo ele vai ser o nosso gerenciador de lógica adicionar um sensor Always ele precisa rodar o tempo todo então ativa o Pulse Mode sem pular quadros vamos adicionar o um controlador Python modo de módulo para adicionar o módulo nós precisamos adicionar um script Nele. Então vamos aqui abrir o editor de texto, criar um novo texto, colocar o nome do, dele de player.py. O que, que esse script vai ter? Ele precisa ter uma função que vai ser chamada pelo controlador always. Essa função vai ser chamada. A cada quadro do jogo. Então vamos lá: import pgE, importa os, os, os módulos do, do motor de jogo, def camera collision, cont, é, definir nome da função, cont o primeiro argumento da função é o equivalente ao controlador dela, no caso, esse controlador aqui. Vamos adicionar no controlador a referência do script. Player, o nome do script é player, ponto, e o nome da função. CâmeraColision. Eu gosto de renomear tudo direitinho, porque quando o projeto fica grande, é bem difícil de gerenciar quando você não renomeia as coisas desde o início experiência própria façam isso sempre <risos> bom aqui nós precisamos, precisamos de umas, umas referências aqui é on isso é o objeto é que dono do script on é igual a cont.owner isso é o dono do o owner é, quer dizer dono é, o objeto owner no caso é o player collision, que é ele que é o a ele que pertence o controlador atual. Agora precisamos de uns objetos aqui. O que objetos nós precisamos para a lógica desse dessa função é focos. Focus é igual a on.children recursive.get camera focus. A explicação, aqui é o nome da nossa variável focus, que equivale ao objeto camera focus, no caso, é esse aqui. É o children. Essa parte do children recursive. Isso aqui é uma lista de, de todos os filhos do objeto owner, no caso player collision é, como você pode ver aqui children, se eu usasse só children é, eu estaria com uma lista somente com o objeto camera axis, já que é o único filho dele, mas children recursive mostra todos os objetos, de, todos os objetos que são filhos dele independente da ordem, de maneira recursiva, como o nome é sugestivo. E get é um, a função do, de qualquer lista para obter um item da lista. No caso, eu quero obter o item da lista camera focus, esse aqui. Vamos copiar aqui, que eu não tenho preguiça de digitar. Precisamos do focus do Câmera root da câmera. Câmera igual a player, camera, é, e root. Câmera root. Ok, agora precisamos de umas propriedades aqui. Uma, uma umas propriedades não, uma propriedade. No caso é um ray. É, seria um raycast para quem já conhece tem até o atuador o sensor ray que para quem não sabe o ray ele lança um raio imaginário que vai detectar é, objetos que numa linha reta na direção que o raio aponta aqui. É, no caso que o, o sensor ray ele aponta para eixos, ou seja, eixos fixos, aqui no caso a gente vai, não vai usar o sensor ray, a gente vai fazer o ray a partir de um script, é, esse ray tem, existe uma função, todo objeto tem uma função que pode é, invocar um ray, no caso podemos usar o próprio owner para invocar essa função on.raycast OK. O raycast ele precisa do objeto a qual ele vai lançar o ray. No caso nós precisamos que o ray seja lançado do câmera focus a camera root, ou seja, câmera fo focus vai lançar um raio a camera root. Ou seja, ele vai lançar um array do câmera focos a câmera root. E se algo for detectado em, entre, na, na intersecção desse raio, é, a função vai, vai ser chamada. Vai, vai, vai acontecer o que nós vamos programar para acontecer aqui. No caso, o objeto alvo seria root. O objeto de onde o raio é lançado Eu sei que está invertido isso aqui Na verdade devia ser ao contrário Devia ser é, Início e fim Não fim e início né? Essa ordem aqui da, da função Mas ok é, Focus De focus root é, Se não me engano a propriedade Eu tenho aqui a referência de Python aqui Facilita a minha vida funções raycast. raycast distância e propriedade distância distância a qual o raio vai ser lançado como eu não sei a distância e eu não quero ficar medindo nada eu vou colocar aqui é, focus ponto get distance to Root a distância dele. É justamente para onde o raio precisa ser lançado. E a propriedade que precisa detectar é Obstacle. Isso é. Por que essa propriedade? Porque aqui no chão nós vamos adicionar uma propriedade. Pode ser qualquer tipo, eu gosto de boolean. E o nome dessa propriedade vai ser obstacle. Tudo que tiver essa propriedade, o Ray vai detectar. Se não, ele ignora. Aqui vamos testar para ver se o Ray está funcionando direitinho. É print Ray zero esse zero é porque o Ray ele retorna uma lista. Como você pode ver aqui, esse é o retorno do Ray. Ele retorna uma lista com o objeto, o ponto em que ele acerta e a normal que ele acerta. Normalmente a gente vai precisar somente do objeto e ou do hit point. No caso aqui é, nessa função só usaremos esses dois aqui. Vamos comparar o objeto e utilizar o valor do hit point, que é um que é uma coordenada um hit point no caso. Print ray zero que como dito o primeiro o primeiro valor é o objeto. Precisamos aqui do console, vamos abrir aqui o console, ok? Vamos dar Play, None. Para mostrar para vocês, ó, se eu dou Play, o Ray não está captando nada, porque você pode ver que o foco está ali na frente do personagem e ele está lançando em direção à câmera, e não há nada na intersecção entre. Personagem a câmera, quando eu faço assim, você pode ver ali no console que ele está printando ground, isso é, é o nome do objeto que ele detectou que tem a propriedade obstáculo. Aí, se eu, se eu movo aqui a câmera, ele não capta, se eu movo para baixo, ele capta, ok? Tudo o que precisamos é quando algum objeto for detectado pelo Ray. É, a posição da câmera tem que ser igual à posição da a posição da, que, em que foi detectado o objeto. Ou seja, o, a câmera nunca vai atravessar nada. Bom vejamos aqui então. Se o primeiro argumento de ray é o objeto. É, diferente de none, isso é nenhum objeto, ou seja, se algum objeto for detectado, é, câmera ponto position é igual a ray um, um no caso é a posição é, do, o hit point, no caso o local em que o o Ray detectou o objeto a posição global vamos ver se funciona funciona já pode ver aqui que a câmera está ela bate onde o Ray está batendo ela acompanha Agora, o que mais nós precisamos aqui? If, a gente na verdade não precisa desse, dessa última definição aqui, mas eu coloco só de segurança. Se Ray 0 é igual a None, isso é, se nenhum objeto for detectado, position é igual a root.worldPosition isso é se nenhum objeto for detectado a posição da câmera é igual à posição de sua raiz ou seja, a câmera volta para a sua posição original na verdade eu nem sei se precisa ou não precisa mesmo mas eu não vou fazer teste agora <risos> vamos testar Funciona, e ela volta para a posição. Funciona, ela volta para a posição. Muito bem. A câmera está funcionando. Muito bem. Aqui temos uma câmera em terceira pessoa. Bom, e agora, como um extra, eu vou mostrar como fazer uma animação seguir o ângulo da câmera. Que, por exemplo, aqui, como você percebe, a câmera está se movendo para cima e para baixo, mas o personagem não faz o mesmo. Porém, na minha demo que eu mostrei para o pessoal, é, o personagem quando olha para cima, ele mira para cima. A animação dele mostra ele mirando para cima. E a mesma coisa para baixo. Porém, como fazer isso? Aí entra outra, outro script em Python, outro, outro script não, outra função. Né? Vamos definir uma nova função aqui, primeiramente, o nome vai ser set anin vamos só colocar pass. Qual vai ser o objetivo dessa. Dessa função? É, quando o mouse se mover, você vai pegar a rotação do eixo Y no mouse desse controlador aqui. É, não mostra aqui a rotação, porém ela existe como. Ela existe no. no mundo Python aqui. <risos> é, cadê? Mouse Actuator Aqui ó Angle A rotação atual causada pelo atuador em graus Só por estar em graus já ajuda Pra quem já manja um pouquinho de geometria em matemática Não é o meu caso mas ainda assim eu consigo fazer. Primeiramente, nós precisamos de uma animação. Vamos aqui para o modo de animação. É, eu vou fazer uma animação de shape keys. Porque eu, eu quero mostrar o progresso da animação. Cadê? Shape keys. Eu não vou fazer nada complexo aqui. Shape keys. Deform, para colocar o um nome. Shape Key. Vamos colocar aqui um randomize. Quantidade de randomização. Acho que isso é bem estranho mesmo. Ok. É mais para você entender a, a lógica por trás, não é para ficar bonito, tá? <risos> Bom, vou criar aqui uma animação simples, Shape Keys, modo que key, em vez de Action é Shape Key Editor. É... O objeto já está selecionado. Vou criar uma nova ação. tá bom assim. aí tem aqui ó no, no frame um ele fica em zero na frame cento e vinte e um porque esse valor cento e vinte e um ok e animação aqui no valor valor mínimo na frame 1 e outra frame na quadro 121 com a shape key no máximo okay? é, na prática no, quando você for fazer um jogo mesmo no caso do meu personagem lá o personagem está no frame 1 o personagem mirando para baixo e na última frame ele mirando para cima e na, na frame do meio aqui no quadro 60 ele mirando para os para frente aí ele faz uma transição assim de baixo para centro para cima agora vamos fazer a parte lógica bom aqui na parte lógica vamos aqui já temos outra função definida é, vamos adicionar aqui um novo controlador Python na camada 3 Estado, né? Aqui não são camadas, são estados. É, ele vai se chamar Player.setAnimProp Python. Ops, o do controlador é SetAnimProps Shift seleciona outro aqui. Essa função só vai ser chamada quando o mouse se mover, tá? E botar aqui o mouse Y, então, que é a única coisa que nós vamos precisar. Então, vamos lá. On é igual a cont.owner. Agora nós precisamos de Sensors é, mouse é igual a cont.sensors a lista de sensores, vamos obter o sensor mouse actuators mouse y é igual a cont.sensors actuators mouse y vamos... nós precisamos aqui de uma propriedade que agora essa propriedade nós vamos utilizar para animação essa propriedade precisa estar de action precisamos de um player action 1 a 121. e o modo de play colocamos o modo property agora precisamos da propriedade Essa vai se chamar frame tá certo, é float vamos colocar o debug aqui properties e ativar show debug properties assim podemos ver na tela tá? é frame change ou up down tá bom property frame tá ok e gruda também aqui actuators tem mais um então né up down é igual a com ponto actuators Up, down. Agora podemos inicializar o processamento. If mouse.positive, isso é, isso vai acontecer quando o sensor mouse é, for ativado. Isso é, quando você mover o mouse, a função é chamada. mouse.positive mouse é na verdade é on frame é igual a mouse y ponto, angle ponto .angle x y x é 0 y é 1 um. o que é isso? se o mouse se mover a propriedade frame isso é essa propriedade aqui a propriedade é essa pertencente ao objeto dono do controlador que no caso é o player collision a frame é igual ao valor de rotação y do Atuador mouse Y Fica meio confuso Mas na prática Vejo como o valor move Essa é a propriedade de se movendo Você pode perceber aqui Que na verdade aqui está Você não pode perceber Mas eu estou percebendo aqui Que a propriedade está ao contrário Eu movo para cima e ele fica negativo eu movo para baixo e ele fica positivo é, eu vou colocar aqui um menos vamos ver como fica positivo negativo ok é, porém não deveria estar os valores positivo nem negativo deveria estar com o número da frame do, do quadro de animação que nós queremos 100, é de 1 a 121 então vamos colocar aqui o valor mínimo aqui é 60. Como nós podemos fazer o valor mínimo se tornar 1? Menos 60 mais 61, logicamente. Mais 61. 0. 1, 121. 1, 121. Aqui a propriedade padrão eu vou colocar como 61. a propriedade está se movendo como deveria agora nós precisamos só ativar cont.act feite o atuador up, down percebam como ele se deforma seguindo a ordem da animação Quadro 120, deformação máxima. Quadro 1, deformação mínima. Quadro 120, deformação máxima. Quadro 1, deformação zero. Agora, imaginando que no quadro 1 ele está mirando para baixo, no quadro 121 está mirando para cima. Percebe? Bom, creio que é isso aí. Valeu.